Mateus os três. Eu no cu, Valeu, mal. Qual foi da parada? Cadê o. <risos> o... o... Da... Ei, olha pra cima aqui, microfone. Como é que eu saio daqui, mano? Tá, daí né, JV. Cadê tu? Cadê aqui? o brother?